Olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos. Vamos falar sobre o amor. O amor, na verdade, vem do centro emocional. Então, só para refrescar um pouquinho, para a gente poder lembrar, né, o ser humano tem três cérebros, tem três camadas o cérebro do ser humano, uma parte mais interna, que é chamada cérebro reptiliano, que é o do fazer, a, a do meio, que é o cérebro talâmico, que é o emocional, e depois vem o centro teórico. Então, são esses três que comandam. E, na verdade, a cada instante nós estamos usando um deles. E eles agem por conta deles. Né? Ninguém decide, vou amar, vou ficar com raiva, vou ficar com medo. Isso surge na gente. A mesma coisa, né se alguém encosta no braço, a gente pula. Quando eu dirige um carro, às vezes toma decisões assim inesperadas, ou briga. Tudo isso são coisas que o nosso centro de inteligência está fazendo e não é nosso. Então, às vezes eu estou sentado aqui e começo a viajar na maionese. Ah, então eu não decidi, mas aquilo acontece. Né? A, a escolha dos meus pensamentos nem sempre é minha. Eu começo a pensar uma coisa, começo a pensar outra, pensar besteiras e tal. Bom, então assim, ó, nós temos três centros de inteligência. E cada ser humano tem um deles que está reprimido. Ou está reprimido emocional, ou está reprimido teórico, ou está reprimido antigo. E aí o que acontece? A pessoa não consegue enxergar o mundo da maneira como ele é. Ele enxerga, enxerga distorcido. É como se né, até o loco, um deles estivesse lá, uma mancha, a mesma coisa num carro, seu para-brisa, tivesse uma mancha em algum lugar lá, em que você não consegue enxergar através daquilo. E aí o que acontece? Eu tenho visto assim, muitas pessoas buscando pelo amor. Eu também busquei. né, de encontrar alguém, de estar bem com alguém e viver em paz. Aquilo que a gente vê né, no cinema, de, daquela coisa gostosa. E a gente vê casais que são cúmplices, que estão casados há muitos anos e se amam, e se vivem bem. Né? E uma outra parte que vive mal num casamento, e uma parte que fica buscando estar num relacionamento. Então, assim, é, para que você possa desenvolver um, é, um relacionamento saudável, né? você vai ter que descobrir se o teu centro emocional não é reprimido. O meu era eu tive dificuldades na minha infância, que eu não sei exatamente quais foram, mas durante a infância eu reprimi o centro emocional. Então eu nunca me permiti realmente amar alguém, de estar com alguém. Né? É, até um ponto. Né? Há poucos anos atrás eu tive uma grande paixão. Foi quando eu desenvolvi o meu emocional. Né? Mas você não precisa passar por uma paixão avassaladora, aquela coisa doida, maluca, você pode desenvolver o seu centro emocional de outras maneiras, né? Através de cultivar rosas, de você observar o seu emocional. E quando você desenvolver esse centro emocional, aí sim você poderá realmente amar, né? E você vai poder escolher as pessoas com quem você vai se relacionar através do nosso trabalho também, né? Porque outra pessoa talvez não tenha o um centro emocional desenvolvido aí. Né? Dois sem centro emocional vai dar, não vai dar certo ou um tem muito desenvolvido o Centro Ativo, bem, então assim, ó, existem maneiras, existem técnicas para que você possa descobrir qual é o par perfeito para a sua personalidade, e qual é o par perfeito para outra pessoa, segundo a personalidade dela. Quando os dois se encontram, que tem uma personalidade que se encaixa, aí vive um grande relacionamento, aí você vai simplesmente ser especial. A maior felicidade que um homem pode ter é quando encontra um, um amor, um grande amor, né, e é correspondido. E ao mesmo tempo, é... Né, ao mesmo tempo não, mas se você estiver amando e o outro não, você vai se sentir rejeitado e é a dor mais terrível que existe. Eu passei por isso, tá? mas foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida também, porque aí eu aprendi a desenvolver o emocional. Então, hoje eu estou começando a ficar preparado para entrar num relacionamento, sem ficar com as mágoas do passado, ficar livre para aceitar o outro como ele é, né? É poder ter um diálogo maduro, um diálogo de adultos, e é isso aí que vem a ser o amor. Então, é um processo, é uma caminhada em que você vai ter que trabalhar você, tá? existe um meio, Existe um, né isso você vai ter que descobrir aí, ou, né, ou vem conversar comigo, conversar conosco aqui na, na academia, tá? é um processo, e leva alguns anos, você não vai tchum, virar de uma pessoa sem emocional para uma pessoa extremamente emocional, pode levar um ano, pode levar seis meses, pode levar dois anos, depende de cada um, depende da sua entrega, mas é possível. E pessoal, eu passei por isso. é muito, muito, muito gostoso você ter alguém que você ama. Se o outro não te amar, não tem problema, tá? Mas não é o nosso caso aqui, né? Lógico que se o outro te amar é muito melhor. Mas estar no amor, tudo floresce, tudo é bom, tudo é azul. Por mais que você esteja em dificuldades, né? Você não precisa estar comendo caviar lá no, no Hotel mais chique em São Paulo, tá? talvez nem gosta de caviar, mas você não precisa estar lá, né? Quando você está com alguém que você ama, come um sanduíche, é, um cachorro quente em um lugar, na beira da praia, sem nada. Quanto vale isso? Isso é paz paz, espírito. Isso é a felicidade. Né? Esse, na verdade, é o terceiro alimento do homem. Né? O homem é aquilo que ele vive. Né? Não adianta nada. Quantas pessoas você conhece que estão com outro pelo dinheiro ou por outros motivos, e aí que vida vazia, né? só tem coisas... Estar amando é muito bom. Portanto, é, invista no emocional. É, plante feijões e cuide deles, enquanto um animal, né, um gato, um cachorro, mas cuide com carinho e o amor vai florescer em você também. Grande abraço e até a próxima oportunidade.